Hello, daqui Frederico Santaré, fundador do projeto de investimentos criativos onde eu ajudo as pessoas a investir na Bolsa de Valores, a gerir melhor o seu dinheiro para poderem atingir a independência financeira. Eu, eu sei que 2023 vai ser um ano de grandes desafios. Há muita incerteza no ar, a inflação está a subir, as taxas de estão a subir, o custo de vida está sempre a aumentar constantemente e com toda esta incerteza sobre como é que vai ser o futuro, realmente começas a pensar o que é que tu podes fazer pelo teu dinheiro, o que é que tu podes fazer pela tua vida financeira. E precisamente por isso, tenho um convite especial para te fazer. Nós, neste evento que vamos realizar nos dias que vão aparecer aqui em baixo, nós vamos estar a ajudar-te a passar a estratégia e as táticas para tu começares a investir o teu dinheiro na Bolsa de Valores. Começares a entrar nos mercados financeiros, poderes investir com mais segurança e mais confiança. Porque eu acredito que só assim, só investindo o teu dinheiro com uma metodologia que realmente resulta, tu podes alcançar os teus objetivos financeiros, tu podes superar estes desafios para 2023 que vão estar aí, bem presentes no ar, ok? E por isso eu vou-te passar durante dois dias de forma completamente gratuita vamos dedicar-nos exclusivamente a ti a montar uma estratégia que te resulta, que resulta para ti, para tu poderes investir o teu dinheiro e assim poderes encarar toda esta incerteza que está no ar, poderes encarar todos estes desafios financeiros, de forma mais tranquila. Okay? A ideia é que tu realmente consigas estar, olhar para toda esta incerteza, olhar para o custo de vida aumentar e ainda assim tenhas um sorriso nos lábios. Esta é a minha promessa para ti, por esta Masterclass já passaram milhares de pessoas e que transformaram completamente a sua visão sobre dinheiro, a sua visão sobre como devem investir o seu dinheiro e, e hoje em dia, hoje em dia, as suas famílias beneficiam com o que realmente estas pessoas aplicam no seu dia a dia nos mercados financeiros, ok? Por isso, tens um link aqui em baixo para te inscrever, espero por ti neste evento, vai ser absolutamente fantástico, volto a dizer, são dois dias completamente gratuitos, vou dedicar-me exclusivamente a ti e a este grupo de investidores que se vai juntar aqui para fazer de 2023 um ano absolutamente fenomenal para a tua vida financeira. Junta-te a nós neste desafio e encontro-te lá na Yale Masterclass.